Pessoal, beleza? Eu sou o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal. Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu trago um vídeo aqui pra vocês, mostrando a minha conta de nível 32, com 500, de DFC, Dragon Tank. Se você for novo aqui no canal, para é pra você se inscrever e deixar o seu like. Tudo bem? Tá acompanhando as vibes que tá saindo no canal? Essa é muito divertida, muito legal. E, se você puder acompanhar, só ativar o sininho de notificação. as vibes de madrugada, porque é o momento que... A galera tá assistindo as lives e também é o momento que eu saio do serviço, né? eu já aproveito e vou continuar na live. Só com um banhozinho, tomo alguma coisa e venho fazer uma live pra vocês, fechou? já vamos aqui pra mostrar essa conta, porque essa conta tá match, né? Muita coisa. Basicamente ela tá assim. De abóbora, gold, roupa gold. Essa roupa aqui, mano, acabei pegando ela no evento que tá tendo aí. Quando você entrar, pode criar sua conta aí, basicamente, né? Vai vir aqui, ó, vai ter esse evento aqui, ó. Evento para iniciante tal, evento para é, especial, defusão. E é isso, basicamente. Mas enfim, tá aí. Mais todos no escudo Capitão América. Várias coisinhas. O tipo, dano 7, coisa excelente, já dá pra fazer alguma coisa, né? E deixa eu ver aqui. Nando 7, 7, 6, aí já vou aqui, ó colocar na arma, porque a arma o bang, fi, na moral, pega visão. Não, já foi. Subiu já subiu mais um, alguns FC a mais aí, mas eu não sei a quantidade, mas já subiu. Vou usar a maia, né? já vamos aqui o, aqui o modelo, infelizmente isso aqui é uma coisa difícil. Nessa continha aqui eu não tenho, só o único que eu tenho assim que pode dizer que é raro, entre aspas, é, é o patch da Fênix, mas não é tão raro igual o Google aqui, porque tem 5 estrelas, né, mano? É tipo, igual lá no Nexo, né? O patch SS e o patch B. A versão mais atual vai entender o que eu tô fazendo. A galera que joga na versão mais atual vai entender o que eu tô falando. Tem terninho aqui, né? Do 28, mas eu já tenho esse externo permanente. Do 45? Hum, <risos> cabeção. Papai da tá Combo. cheiroso. Nossa senhora. Fazer ideia sucesso, deixa eu ver aqui. Vou colocar. Não é no ataque. Infelizmente tem que ser no ataque, porque é o que está prevalecendo aqui para nós. Momento: vida, feio, sorte, agilidade. No momento foi isso, né? <risos> Vou pegar 500k aqui com vocês. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é de nível 70 para colocar aqui. Ó. Ih, já vai para a arminha. A arminha tá full 70, não. Falta que vem algumas coisinhas aqui da população. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Isso não é. Acho que é essa daqui, ó. 20 de 100, mano. E aí, ó, Full 70 a arma. Agora eu vou para papelzinho A gente nervou minha face Cabeza, ó Aqui 70 70 70 eu, eu falei que eu consegui é, por 70 pelo menos 70 né Algumas coisas Na última. 72 saber o auto aqui vou dar uma ah, é isso ajuda também né auto clique e record é. hum, beleza setenta né Nossa, não deu um sucesso. Ele é tem mentira, lascada. lascado. falhou. Posso fazer. Deixa eu ver. Mais pra colocar 70. 50. Beleza, falhando tudo. Vamos de ver, né? sucesso pode algum atributo aqui mas não vai ser aquele melhor é? tá bom mais pra frente eu coloco o resto das coisas chegou 3k de fc a mais descomposição moeda de ouro tal. Nossa, tal pode ser já o patch pra vocês e o que mais aqui que dá pra upar tem coisa em colocar a habilidade. Ah, é o pet jogo tem 13, né? Agora tem comentários aí de gente falando pra mim que eu essa ponta, Que essa ponta é muito fc se eu focar nela. O mesmo raciocínio, mas é difícil, né, mano? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer pra dar um, um up geral mesmo. Vou pegar aqui as pernas que estão. Vou Seis, seis, seis, seis, cinco, vamos pegar uma seis aqui e colocar aqui, é pronto, seis, seis, seis, cinco, seis pra cá, basicamente é isso, né, por aqui, aqui, tranquilo, That's critical. Well, on your eyes, they look like the sun on the ocean. You look amazing to me. Sometimes it feels like I can't help but show where I. It's slow motion Well, your eyes, they look like the sun on the ocean You look amazing Acabei de ver, upar com essa carta aqui Basicamente ficou assim né mano ainda algumas coisas para upar aqui Mas vou deixar para o próximo vídeo ou, ou upar offline mesmo É melhor Esse é isso aí minha conta mano pegando 500k que o depósito Sociedade que eu Mas eu acho que ainda dá para pegar uns 500k Porque eu não estou sabendo o que culpar. upar Beleza né se tiver dica, deixa nos comentários. Fica esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like. Se novo no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Se tiver condição, se torne um membro aí, porque assim ajuda a ter mais qualidade no canal, né? E é isso, galera. Até o próximo vídeo. I can't just destroy your specials special. certain it's your love that holds me together And you say you've been killing the vibes